Bom, trezepeiros e trezepeiras, estamos aqui em mais um episódio aqui do Trezepada, aqui com o nosso amigo aí, o André, o Elcio aí, mais uma noite, falando aí sobre pandemia. Hoje é um assunto, acho que atinge todo mundo 100%, aí não tem nenhum que não esteja ou passou, ou ainda vai passar ainda por esse, esse caos, né? Mas que me parece que agora tá o mundo tá entrando nos trilhos aí de novo. Vamos ver, né? Não é, André? Elcio? Vamos lá. Se Deus quiser. É o que a gente espera, né? Bom pessoal, segue a gente aí. Para quem não segue a gente, dá um like aí. Toda semana com podcast novo aí para vocês. Todo dia um corte novo. Então aguenta um pouquinho aí que a gente já volta. Bom, pessoal, hoje como o tema aí é pandemia, né, é... e a gente vai conversar um pouco aí como que foi e está sendo, né, esse... esses períodos aí que eu acho que não foi fácil para ninguém, nem está sendo, né. Eu, eu me lembro, puxando já logo né, o, o, o tema, eu me lembro que dia... era dia 18, se eu não me engano, ou dia 15, era uma, ter... uma quarta-feira. Por que, que eu me lembro tanto desse dia? Porque era o dia que eu ia, vocês sabem que eu, eu não como carne, né? E era o dia que tinha lá no Prime Dog aqui em São Paulo, que é um lugar muito bom aí pra quem quer é vegano, vegetariano. Uh, na Faria Lima. É, eu trabalhava ali perto e eu fui com o Fábio, que era um amigo meu vegano também, Travessa né? da Tabapuã ali, né? Isso, isso mesmo. E nós fomos... Ah, você trabalhou lá perto, né? Só agora que eu lembrei lá, né? No... E o que acontece, a gente foi comer lá a feijoada vegana, que é divina, cara, é muito... Já Você levei nunca gente experimentou que gosta... a normal. Hã? que Você nunca experimentou a normal. Maldade. Ah, eu, eu já experimentei, sim. que já experimentou, isso aqui é pior. E assim, eu já levei amigo meu lá que é, curte carne e tal e comeu a feijoada vegana e gostou isso demais, é viu? Então, é isso boa, cara. Tem. é bom cara. pra caramba. Tem, é, tem até pururuca vegana, é boa pra caramba, deve cara. Bom, deve ser bom. E eu Ou lembro que eu, eu tava lá... Bom pra jogar no Oi? lixo. Deve ser bom. Bom pra jogar no lixo. Não, tô brincando, É o um preconceito, cara. É a um é soeira, é a soeira, é soeira. Deve ser gostoso Um dia verdade, ele vai comer e ainda vai um dar de desculpa quando... aqui, Não, viu? Tô, brincando, dar, gente. tô brincando, tô brincando. Quando abrir de novo, nós vai lá comer a feijona Vamos, né? vamos sentar. sim. E aí, cara, eu lembro que eu tava lá com o Fábio e a gente tava sentado esperando... Acho que já tinha servido a gente lá. Tava começando a comer... Um amigo meu me ligou, o Luciano, também trabalha comigo lá da equipe do Oracle, falou, cara, corre aqui para a empresa que tem é um caso de Covid aqui no andar e tá um desespero, tá mandando todo mundo embora, cara. E aí, Porra. isso para mim foi... foi. Eita! Chegou assim, chegando? Foi. Chegou, cara. Foi desse Eu nunca me esqueço do dia. E, e foi uma quarta-feira e desse jeito eu já fiquei em pânico, né, cara? Porque, cara... A gente tava escutando da, da doença, mas assim, longe, né? É em outros coisa. países, assim, uhum. no Brasil ainda não tava aquela coisa, né? Tava... E Aí quando não sabia eu... nada, né? Nada, sabia zero. Nada, nada. É só ver assim, ah, é. Parece que tem um. É, mata um pouco mais do que uma gripe. É, é isso, isso mesmo, que eu cara. Que não tipo, o que, que era? Eu achava que era tipo uma pneumonia mais forte. E, e pneumonia a gente sabe que é. Você descansa, você toma remédio e tá bom. E depois Sim. a gente foi descobrir que não, que não, nada disso, né? Nada disso, cara. né? E eu lembro que eu corri lá pro escritório, né? Não trabalhava com o Elcio ainda, né? Tava em outra empresa. E, cara, eu corri cheguei lá, todo mundo em pânico. Eu lembro que eu trabalhava lá do lado do Shopping Eldorado, né? Cara, todo mundo descendo, assim, foi um, foi um furdúncio, assim, cara. Aí eu entrei, eu só escutei minha chefe, o pessoal falou, pega o que dá. O que não dá depois a gente vê e vai embora para casa porque tem caso de Covid aqui. Tá tá aqueles filmes de. de Parece... É, é do, isso. Eu sou a lenda. Isso, é, é justamente eu, isso, cara. Tá chegando os zumbi. corre para <risos> É, ela. cara, eu tive <risos> essa sensação. Aí o Luciano, que me deu o um recado, falou: Cara, você não me dá uma carona. Eu falei: Claro, cara, ele tá no meu carro, embora, cara, vamos sair daqui, né? Depois a Nossa. gente vê. É, cara, foi um negócio meio uhum. maluco, cara, aí, cara, a Aline, né, minha irmã, trabalhava comigo, também veio embora comigo, né, cara, não, a minha irmã não veio não, sabe por quê? A Deixa empresa falar, né? tava afastando algumas pessoas que tinham problema de, como é que chama? Comorbidados, É, só. Quem é... morava com um idoso, sabe, e ela é. morava com a minha eu mãe, né? ainda mora com a minha mãe até cara. hoje. É, de risco, grupo de risco. E aí a empresa já tinha liberado ela pra ficar em casa. Na segunda-feira, isso aconteceu na quarta. E aí eu sei que eu vim embora. Cara, e aquele dia foi muito marcante, por justamente isso que você falou, André. Parecia um. Puta, cara, eu sou além daquela coisa um acontecendo filme. ali. Eu falei, mano. Aí nesse dia me bateu um estralo. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai ser passageiro. Eu lembro. Eu cheguei em casa, a minha esposa já, já tinha. Já tava em casa trabalhando. Não, eu tava assinando para liberar, acho que a empresa foi, foi depois ainda. Foi na sexta-feira, acho que lembro na quinta ou sexta-feira liberaram ela para não voltar mais também, porque tinha caso no, no prédio lá, não era para voltar. E aí eu falei para minha esposa, olha, eu acho que isso não vai ser curto. Ele falou, não, acho que a gente logo volta para né, pro, pro escritório. Eu falei, não, eu acho que Mas isso Mas nessa vai... época já, já tinha acontecido o, o, o primeiro lockdown já ou ainda não? Ainda não. Decretado não, Ainda não? não? Foi bem no começo, é. cara. Eu aí quando. Falando de... ah, Pode falar, não, hum. vai lá. Não, ah, é, eu lembro que, que quando de... foi o primeiro lockdown, aí a coisa, acho que pra todo mundo. Pra quem não tinha caído a ficha, acho que aí caiu pra valer, né? É. Então, mas isso que eu ia falar, mesmo quando teve o primeiro lockdown, eu ainda, ainda tinha essa sensação de que ia ser uma coisa mais rápida. Eu Sim. não. Tinha mesmo? Achava que ia ser. É, porque falei assim, né, pô, é... em março do ano passado, como é né, que foi quando teve o, o primeiro. Lockdown, a gente tinha. ia fazer o aniversário do Gabriel no final do mês. Eu lembro. Veio pra internet, né? Gente... Eu lembro, você veio o convite. Exatamente. É. E aí eu peguei. A gente falou, falou, falou, não, beleza, pô, é melhor cancelar também, pô. É... Daqui a pouco aí, daqui o quê? Três meses, já vai voltar tudo ao normal é um lá? Ah, aí... no... inocente. Nossa, Sabe nada, inocente? Três meses, olha onde a gente tá, cara. Dois, eu, anos, né? eu, eu, não, dois anos né um um ano quase um ano quase e meio quase um ano e meio né um ano e meio Vocês né é, foi março março é março é. Passado, abril, em setembro faria um ano e meio um ano e quatro meses é. lá no banco também e... foi lá para março que melhoraram você lá foi ou... tudo a mesma não. coisa lá pro dia é? entre a semana dia 14 e dia 18 não vou lembrar da É, que foi que isso tá? mesmo é a mesma Mas semana sair e eu lembro que a merda é que o banco não tinha acesso remoto para todo mundo Aquele negócio de não, acesso remoto não precisa. E aí o que aconteceu? O pessoal de infraestrutura lá ah, teve que sair correndo né para fazer. Só qual que é o ponto? Já existia, todo mundo. já existia tudo para o acesso remoto. Era mais a politicagem já ah, não, não vamos liberar. Minha área não precisa e nunca liberavam. Você tentava pedir chamado para ganhar acesso remoto... Nenhum chefe liberava, nenhum diretor liberava. Esse você que é a cultura, né, o o que Não, não, aí acelerou também, não é? o que acelerou a cultura do home office na sua empresa? A pandemia. Foi exatamente pandemia. isso. Obviamente, Só tinha né? quem era plantonista e olha lá, entendeu? A sustentação geralmente tinha, quando eu era da sustentação, eu tinha acesso remoto. Mas assim, muita gente não queria acesso remoto... Porque mais na politicagem do que não ter a tecnologia. Já estava tudo pronto. Aí o que aconteceu é que... Oh, mas todo você mundo não tem a ver remoto... com, com o custo também? Que é o... Cara, você tem o VPN, tem um custo para cada... Não vamos falar um qual é o banco, mas né? a gente, tra... o a gente o trabalha custo no... cai, cara. A gente trabalha nos maiores bancos tem... do Brasil. Não, você tem uma situação normal, que tá todo mundo trabalha normal. Se ah, você tá. libera não. VPN para todo sim. mundo, tem um custo adicional, ah, não. É desnecessário. Tem, acho que Tem, é nesse tem sentido, um custo, mas assim... Qual é o ponto? Ninguém nunca parou para entender o custo versus o benefício. Ficava aquela claro, cultura sei. de não, não, não tem, não pode, é ruim. Ninguém nunca parou uhum. para pensar nisso. Eu é acho, Elcio, que é mais aquela questão de a cultura de o chefe estar ali acompanhando é. É o cara que tá fazendo. É, é isso. isso e nada além disso. Você tem razão, total. É, não parou para ver o custo e se parasse a entender que era mais barato. E que hoje é. viu que é mais barato. É, né? então, assim, Você ter é o cara em casa dele. é mais barato. né? Os caras eram muito cabeça Mas assim, aí Ó, eu você. Que... tem uma ideia, onde eu trampava, é, Elcio, desculpa te interromper. O cu... Eu lembro que foi feito uma vez esse levantamento, o custo de uma, de uma estação, de uma pessoa trabalhando ali, ela custa por mês em torno de R$ a R$ 1.400 reais ali. Sabe? Só para o cara botar o computador, ah, para é ele existir é a energia, energia o espaço, limpeza, né? o espaço, sim. Espaço, sim. então, né? Custa R$ 1.600 para o cara. Hoje, em casa, você não tem isso, né? Esses R$ 1.600 a mais para você puxar qualquer coisa. Então, para a empresa, imagina só, né? É, empresas grandes, isso vezes aí... Mil funcionários, dois mil, cinco mil, e aí vai embora, né? Tem empresa aí Sim. que hoje a gente tem aí só área de TI é quase nove mil, né? Que a gente tem, né, Elcio? É, 9 é, mil, não né? é uma das, da TI mais grande, não é uma das TIs mais grandes, parece, mas isso. tem TI maior ainda, tanto no Brasil. Então, imagina isso, né, André? Eu não sei se você, lá onde você trabalha, chegar a fazer esse tipo de cálculo aí. É, e, e assim né entender o que funciona porque assim todo mundo teve que correr para casa se trancar é. eu lembro cara que quando deu toda a merda eu acho que eu fiquei um mês sem sair de casa sem sem eu fiquei cara para nada mais, cara nossa. a gente fez igualzinho voltando no negócio do filme da lenda a gente chegou aí no mercado e estocar coisa para dois meses Toquei coisa Sim. acho que para quatro gente, meses gente e antes, pra pra dois, pra... Dois, eu cheguei a estocar para uns quatro mas acho que eu pensei a mesma coisa com o André na época a gente falou, putz, isso aí vai ficar uns dois, três meses essa merda de não poder sair. De lockdown. Mas assim, não, mas eu não pensei que era a parte da pandemia. Eu tava muito mais pensando do lockdown. Do lockdown. Eu falei, putz, esse também. lockdown vai durar uns um dois, três meses. Não vai acabar esse negócio ainda, mas a gente, a gente vai voltar vai a poder botar sair. Normal. É, porque Vocês eu lembrei que não é um N1, lembra? Agora o N1 também ah, foi uma. Tive um amigo tá ligado, que morreu de H1N1 assim, Há 4 anos atrás, cara Mas também foi um quatro negócio que, atrás. tipo assim A gente achava que o H1N1 também ia ser Nossa, enorme Teve um lockdown uma época E voltou ao normal, mesmo tendo casos Eu achei que ia ser parecido Mas a grande diferença do H1N1 é que mas não Tinha o nosso amigo Tamiflu você tinha como tratar, aí. né? Tava tá tá, foi então, remédio. Mas é que... na eu, também eu, falou mas, quando nós aguentos, Mas é que você falou, o né, Da, da Covid, é, não tem nada. Quando começou o Covid, <risos> ninguém tinha informação de que merda era essa. Então tudo bom. É, e o pessoal achava que ia ser tipo um H1N1. Tava morrendo gente, é. veio lá da merda é, da exatamente. China, ia ficar um tempo fechado pra controlar, depois acho que ia, ter, ia curar, ia ter remédio. Depois que começou o... Um, é. Dois, três meses, e... a gente começou a descobrir que essa merda... Não tinha como curar e tava era isso, era, era, isso era um consenso, né? Eu acompanho bastante o mercado financeiro. Então, pô, esse negócio começou em dezembro, o pessoal falar. Ah, é SAR, SAR2. SAR ah, isso. não, fica tranquilo, porque é, isso aí aconteceu lá no ano de dois mil e pouco, e foi a mesma coisa, foi só uma epidemia, e o negócio foi passageiro e tal. Aí chegou fevereiro, carnaval normal. Quando chegou março, que daí começou a fazer lockdown na Europa. o mercado, você acompanha, aí, já tava começando a mostrar sinais de queda é, lá. Em, exatamente. Você em lembra disso, né? Em fevereiro, lembra. Se você pegar o gráfico do Ibovespa ou mesmo lá do, do, do, do SP500, é, janeiro e fevereiro ele, ele meio que dá uma estabilizada e já caiu um pouquinho. É, eu, tipo assim, 5, 10%. Que a galera já falou para ter alguma coisa acontecendo. Tem merda aí, não é aí, normal. Em março, quando veio os lockdowns na, na Europa nos Estados Unidos... Aí veio o pânico generalizado. Que daí em março foi quando caiu todas as bolsas daquele jeito. Era é o livro. Chegou a cair 56% o IBOP, né? E Oi. os Estados Unidos, 20 e poucos por cento. Europa falou, né? também. Ninguém sabia o que ia acontecer. E, então nem, a gente falou: eu estouquei é... por uns dois meses. Porque eu falei assim: vai passar rápido, <risos> mas esse lockdown já já a gente vai poder voltar. Eu acho que eu fui no mercado e foi alguma coisa igual o André. A gente comprou comida por uns dois meses aí. E, cara, a gente não saiu de casa. a minha esposa... Sabe por que saiu... eu comecei a fazer estoque para quatro meses, Elcio e André? Porque eu lembro que eu fui no mercado aqui perto de casa já não tinha quase nada. E aí, cara, o Bravo É loucura, fazer... né, mano? É, você lembra disso aí? Eu lembro. Mano, cara, eu na... Começou aí. a acabar o papel higiênico. Aí é o que eu falo, isso. bando de cagão. Cara, como é que acaba você sabia que tem um estudo higiênico? pra isso? É um fenômeno muito louco. É, do papel é isso que pô. eu ia ver. Outro dia eu vi um programa é, na é, história. Com né? Só por causa pirâmide. A dá as pra comprar papel higiênico, mano. É porque é uma das primeiras necessidades básicas. E é a primeira coisa que a gente pensa, né? Pirâmide de Marvel, alguma coisa assim, não é? É Marvel, pirâmide de Então Tá lá, né? Necessidades é. básicas necessidade é. Necessidade básica tá na base tá da. Lá. Pirão, e acho sim. que a gente pensa, na primeira coisa a gente pensa em necessidade básica. Acho que o pessoal sim. não pensa em comer, <risos> cagar, né? Mijar, e aí acho que a galera sai comprar compra papel higiênico, porque não pode é, ser. Cara. Que porra de pandemia é essa que, caralho, vai acabar o papel higiênico do mundo, mano? Passou arroz e feijão, não tem, mas papel, papel higiênico tinha né? que Comprei. Por, tipo... Tenho certeza que muita gente ficou nessa situação, eu né? não tinha um pacote de feijão, mas tinha 30 pacotes de papel higiênico, assim. Tinha nem comida, água pra... também, né? Bom. Água em alguns lugares também faltou. O pessoal estocou água e ah, pra gente... a coisa E aí, que eu fiz, quando eu mudei para apartamento, eu coloquei aquele filtro aqui que é a melhor coisa que tem que a gente não precisa ficar comprando água. É também o filtro. E aí, cara, eu lembro que eu cheguei em casa, não tinha nada no mercado. Eu falei, mano, que merda que tá acontecendo. E eu não queria sair porque tava aquele Sim. negócio, né? Você não sabe por onde pega, se é pelo ar, se é pelo toque, tava, tava tudo obscuro ainda. Aí eu fui na internet. Eu lembro, eu entrei no Carrefour, cara cara, eu lembro, sem brincadeira, você tava comprando as coisas, daqui a pouco você reflete, já vinha o... acabava. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Vai dar merda. Aí, onde eu achei, eu falei, mano, eu vou comprar, porque se minha família, minha mãe, minha irmã precisar, eu, eu comprei coisa para quatro meses. E o vou deixar de eu sou a lenda, você vai, é, a gente cara. vai falando exatamente. É igualzinho, eu falei, eu vou comprar, porque se. Aí já liguei pra minha sogra, falei assim, ó, vai lá, compra que o bicho tá pegando. Até então minha sogra tava achando que, sabe, ia passar. Falei, olha, Me não quer dizer. Sua... É, não, não, não acho que não vai ser rápido, não. Vai lá, faz uma comprinha aí pra uns dois, três meses, foi o que ela fez. E segurou, porque começou a faltar coisa lá no ABC. Sim. Aqui em São Paulo, né, cara? Coisa de maluco, é, cara. É aí é eu doido. comecei depois disso, fazer tudo pela internet. Aí eu e minha esposa achamos os lugares que aceitavam os tickets de alimentação, ticket de refeição. É, igual eu. Aí começamos a comprar tudo pela internet assim. Demorou muito. Cara, meses isso é uma coisa. Eu que a, gente... a primeira é... vez, cara. A gente mudou o hábito aqui. Essa é uma coisa que a gente não vai voltar mais. Aí no, aí no mercado. Eu também, cara. Eu compro, eu compro tudo pela até internet, agora. Até hoje. Eu internet só vou lá buscar. Ah, tem umas, coisas, é, um que são, tem umas coisas que são complicadas, né? cara. Porque tudo que é produto produtizado é de você comprar. Só que assim, quando quer comprar fruta, cebola, alho... Ah, é verdade. Mano, chega, chega uns feira. Alho aqui... A gente não compra pela é verdade não. Chega uns alho aqui é. zoado, aí você pede fruta, você não Mas pê, eu tenho fruta, uma sorte, Elcio. É, mas zoada. as eu tenho, o, eu tenho o telefone tenho aqui dos caras dos feirantes aqui. Eu, eu só bato um WhatsApp pros caras, falo o que eu quero. Eles me entregar aqui, não, cara, cara, de sábado. Eu peço no hortifruit, que até é. que é bom. Só que vira e mexe, às vezes... Você acha que vai vir uma coisa boa? puta, às vezes vem um negócio meio ruim... Ou, a minha um dia uma a banana, banana pequeno, madura semana para amadurecer. Banana verde, madura a banana madura veio verde, sabe? Assim, então para essas coisas ainda é interessante você comprar, né? Mas é, putz, para as coisas normais é. do dia a dia assim que você quer comprar normal, que é uma coisa que você precisa estar tá pegando para ver, cara, ah, internet, é, bem melhor. É, mas mas, mas André, é, você, você já falou você trabalha na indústria, né? A gente é um pouco diferente, né? A gente trabalha ah, na parte é, diferente que a sua. E como é que foi para a indústria ali para vocês? Porque, cara, se manda todo mundo para casa... do cara, a indústria, do... na verdade... não então a parou indústria é diferente, a indústria não para, né? E o que, que aconteceu lá? Como é que foi? Não, o que, acontece, que mudou é né? tinha os protocolos... É, então, tinha os protocolos de segurança, né? Trabalhar de máscara, álcool em gel, E você não parou? Você teve a que... A gente não parou. É, na verdade, assim, eu... Uma área, assim, área mais administrativa, a gente acabou trabalhando mais home office e ia de vez em quando para a fábrica. É o Marcelo também. O teve... pessoal da fábrica teve... Agora, o pessoal não da fábrica normal, por exemplo. É o, o... Não, igual a agência, O Marcelo não... meu irmão, né? É, é igual a agência. O Marcelo, meu irmão, ele trabalha em fábrica também de, de, de, de tratores, né? Fábrica de tratores. Cara, não parou nenhum dia na pandemia. E ainda, pô, a agricultura a gente sabe que bateu o recorde de novo, né? É mesmo, é, né? Todo mundo acha que em casa, sei lá, se comeu mais, enfim. É, ele não parou, cara. A dia ficou em casa. Então é isso. Mas a, eu acho que num ambiente industrial assim, não, eu não consigo, Não acho que seja.. É, na indústria, assim, você é trabalhando lá, não consigo ver assim que é tão perigoso a, a, a contaminação, né o contágio. Eu acho que os problemas que aconteceram foi, por exemplo, transporte. Pegar o cara pode assim, pegar transporte público. No caso população. de indústria, não, não porque normalmente você, você tem já um ônibus da empresa, aí também teve é protocolos. né? né? Menos, gente. Agora, é exatamente agora a galera que tem que pegar transporte público, cara, pra ir pro trabalho. É, a metrô que aqui foi um em São, grande... São Paulo, não, não, pelo metrô, amor de Deus. Show de rock na SEF. É isso aí, cara. Eu acho que foi um grande foco de contaminação, cara. Até hoje ainda é. E teve muita gente também que teve os negacion... famosos negacionistas, né? Que achavam que... Não, esse vírus não existe, isso é mentira, isso é do governo, isso é de tal, isso é... Pô, a teoria da conspiração, puta, aí fodeu é. mais ainda, né? Teve um. Eu conheci um cara que ele falava isso aí no começo, falou, não, mas que ele é meio Bolsonaro, né? Hum. E aí fala, não, mas isso aí é invenção, isso é coisa da Globo, não sei o quê. Isso é pra tirar aí, o cara, aí, quando Bolsonaro quando começou... do governo. É, exatamente. Aí quando começou a morrer o pessoal próximo dele, aí falou, pô, o é você sério mesmo, Porque daí não, morre. Não amigo, morre o é, né? irmão do, do tio, ou morre o tio, e começa, quando começa a ficar próximo de você, aí, aí começou a levar um pouco mais a sério, falou, é não, acho que o negócio é verdade. Porque ele falava assim, pô, duas mil mortes por dia, ou três mil mortes, é muita coisa. Eu falo cara, se é pra pensar, nossa, nossa, nossa população é mais de 200 milhões de habitantes, dois, do, três mil percentualmente... Não é tanto como você está achando é, que é. É que tem coisas é... que a gente tem que avaliar percentualmente, tem coisas que a gente tem que avaliar no absoluto. Pô, é uma tragédia de morrer 3 mil. É, não na verdade, na é vou... morrer uma. Uma né? família, quando morre, é uma. Isso. Mas o que eu quis dizer para ele em questão de dimensão. Falei, cara, Exato. não é, é muito pro tamanho da população. Agora, pensando, isso, isso é o número frio, agora, pensando uhum. assim como ser humano, cara, se morrer um já é muito, porque é uma vida... Tá falar entendido. muito, né? Tipo, disse de 3 mil pessoas, meu Deus, olha só, cara, assim, tá bom, é, que horror, né? Mas, cara, calma, é uma pandemia mesmo ou é algo que tá acontecendo e vai igual a gente falou da curva, né? Morreu, morreu, morreu, mas amanhã vai parar, e é isso que foi a merda, né? Morreu, morreu, morreu, morreu, tá continuando a morrer até hoje, né? E é isso que é a merda, a, eu constância, eu já batema, né? a constância da parada que é que agora agora sim é os caras ligaram a, a, a na cabeça, ah, oh, é de verdade, é, Porra, mano, demorou é uma isso. galera para ir na só real. Né? acha que é de verdade quando começa a chegar perto da pessoa? Quando é... porque quando não é próximo de você, você não Eu tive muitos perceber. amigos assim, conhecidos, gente do trabalho, Gente que eu conheço que pegou e ficou em situação quase morreu, cara. Assim. Os amigos meus, e teve meus gente. Amigos é, nossa, cara, teve uma amiga da minha esposa que ficou assim em estado de quase foi, cara. Quase foi. Ah, quando quase eu, foi. Eu, eu fiquei meio é, não sei se apavorado, mas bastante preocupado quando a Ju pegou minha irmã. E aí a gente, não sei quem que me perguntou, falou, mas e aí e aí tipo assim, e aí que foi no médico e aí, aí falou, pô, e aí nada, porque não tinha medicamento que você trata, é. o que? trata os sintomas Deu febre, toma uma é é, tá dando tosse, dá um xarope. Não mas, assim, existe nenhum remédio mesmo, comprovado que cure. É. E aí que, que, que, que dá? Que falava dá do, do, do, do de lá, você fala, né? pô, Não tem remédio, cara, não tem remédio. Se teu corpo não for é, é forte o suficiente para produzir anticorpos e combater o vírus, acabou pra você. Morreu. Quando a gente falava daquele kit de cloroquina, né? Do Kit de cloroquina é. lá, com vermicitina. Mas, mano, é o que você falou, né, André? cada corpo reage de uma forma. Tem remédios que tratam sintomas, sintoma, mas não existe remédio para o Covid. Ah, mas eu também conheci alguém que tomou cloroquina e... Que bom! Ele tomou o organismo dele com um remédio, mas, assim, não... não existe um remédio que curasse... A resposta é tão eu é, O que, o que eu, simples, já li, né? eu já li sobre a cloroquina é que, assim, é, as pessoas que. É, porque, assim, a gente hoje está tá em torno, né, acho que, de 14 ou 15 milhões de pessoas contaminadas no Brasil e teve 500 mil mortes. Então, quer dizer, mais de quase 13 milhões de pessoas sobreviveram. É, e a explicação é que, assim, essas 13 milhões, se boa parte delas tivesse tomado cloroquina ter tomado ou não ter tomado, ela teria ser da mesma forma. Uhum, Porque é, o corpo é que dela é. reagiu bem, é isso. e aí ela, to ela também tomou a cloroquina e aí ela acha que foi a cloroquina, mas se ela não tivesse tomado, o corpo dela teria reagido é. da mesma não forma. E isso que a gente fala, é, não é comprovado que vai curar. Mas assim, também não é não comprovado, vamos brincar assim, que não ajudou. Só que assim, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a galera no desespero, igual a Ivermectina, Tava tomando Ivermectina igual balinha. E aí que é não, os problemas, Não, e tava tomando né? de forma preventiva. E aí que tá é. dando lá os problemas. Não, de não é giro, nem o preventivo. É, é igual balinha também. Ivermectina é um negócio que, se eu não me engano, uma você não super, toma super todo dia. Aí. É um negócio que você toma uma vez por semana, uma vez por mês. É um negócio nessa tá linha. Tá louco, mano. Que a gente tava tomando, tipo, dois, três por dia. E aí que, que eu falo? essa é a merda. Essa aqui que dá a bosta, a galera no desespero começa a tentar. Óbvio, que talvez no desespero você vai tentar a realmente gente, o, procurar, mas. E o brasileiro tem a cultura de automedicação, né? Que é uma coisa. Uhum. É, é, por exemplo, você vai numa farmácia, eu mesmo sou um que me automedico. Né? Eu a vida inteira tive muita dor de garganta. Se na farmácia comp... Não, catafã. Vou lá e compro um cataplasma aqui. De clofenaco de potássio e você tomo. É alérgico, você mas, tá por exemplo, mundo. se eu for na Europa, você não consegue comprar. Um cataflã na farmácia, não pode? Antialérgico, anti anti -alérgico, anti -alérgico, não é anti. caramba, não é antialérgico, isso aí é anti-inflamatório? Anti você não compra na farmácia? Não, não. não. compra, só ah, compra tá. com receita é. médica. É. Não sabia, não Eu pensei que anti-inflamatório era mais. Assim, é, é antibiótico, beleza. Agora, até no Brasil, óbvio, né? Tem lugares que tá cagando, mas geralmente antibiótico você precisa de receita. Agora, é, tá... anti-inflamatório anti lá fora, um negócio, pô, um negócio tão é, no... é, Nos Estados Unidos também, você consegue comprar no máximo ali um riboprofono. Profeno, profano, negócio assim, né? É, ribo. Hibropofeno, acho que é isso. E, é isso aí. Você tá ligado? Você que tá vendo, tá ligado. Mas de pirona, acho que é. A.S.? você também não consegue comprar, não, cara. É, mas ter... é. Assim, também. é então, como no Brasil a gente está acostumado a comprar essas coisas, e até em alguns lugares consegue até antibióticos, se você for amigo do farmacêutico e tal, é, acho que o pessoal né, acaba, tem essa cultura aí, acaba se, se automedicando e dá esse monte de problema colateral. É. Aí, tá e, e a família, como é que foi para vocês? Eu sei que, vocês sabem, né eu tenho as meninas, ah. né, as gêmeas, o André também tem aí, e aí o difícil é, é difícil para os familiares, né? Que nem minha sogra, minha mãe, e a gente tinha medo de ir lá e ver minha sogra. É, foi um período bem, bem complicado, cara, assim. Porque as meninas também queriam, falavam né da avó, é. da avó, e, cara... E é. aquele aperto, né, cara? Você não quer sair de casa de jeito nenhum, porque você não sabe se vai levar alguma coisa, né? Se vai vir com alguma coisa. É, isso que é foda. E ainda você não sabia com criança, né, cara? Ainda, puxa, e o medo, né? Se mata adulto, então criança. O que que faz, né? Porque ainda a gente imagina, né? O organismo não tá preparado, ainda não tá desenvolvido, né? É. E aquele desespero, cara, não sei. A gente falou, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, é, não conhecia cara. nada. Porque, não conhecia nada. Pra mim, aquilo, o complicado foi a rotina, cara. É, como a gente sabe, toda mudança de rotina já era estresse, né? Já até para Às vezes até melhora a tua rotina, mas só aquela mudança, ela já gera um estresse, né? E aí aqui, quando deu o lockdown lá, eles pararam de ir para a escola, é, já começou algumas coisas é, remotas, né as aulas é, virtuais. E, e aí vou eu te casa... falar, cara, essas aulas virtuais então, nada. <risos> e aí que a gente chama, fala que quando junta tudo, vira o real office, né? Em vez de ser o home office, é o real office, porque... Eu em casa, da Camila em casa e os dois em casa, cara, né, o, o Manoel e o Gabriel. Bicho, tinha dia que não se você não vontade de pular pela um. janela do apartamento aqui, é. ou é, jogar mas... um pela janela ou você se jogar. A gente é... quase surtou aqui, cara. A gente quase surta, cara. É, eu sou um pouco mais, sou um pouco, né, sou mais novo que vocês aí. E é, pra mim o problema foi que assim, a minha Ele casa. vem falando nessa porra aí, né, cara? Mas ah, é não sou 10 anos mais novo que vocês. Infelizmente é diferente Gabriel já faz um Exato. favor pra mim aqui, ó. Faz um favor pra mim. Quem tá assistindo, ou se tá escutando no Spotify, no Google Podcast aí, no Apple Podcast, olha lá no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos. Comenta aí. O Elson <risos> tem cara de acabado. Não parece mais ah, novo pra gente, com não. Isso é, isso, é, isso é normal ser cara de acabado quem trabalha na TI, caramba. Mas falar, Mas, mas cara, eu acho que eu tenho. Adriano, eu tenho um cara de ser mais novo que o Elson não tem, não? Tem, é, cara, tem é. mesmo. Mas brincadeira, é que eu tô de. Se eu fizer a barba, não. Aí eu pareço cara de novinho. Cara, sei. tem uma história muito engraçada. Rapidinho, rapidinho. O Elcio, tem uma foto que ele usa lá no, no, no, ah, no que Tinder, um cara. Mano, cara sem barba, toda arrumada de terno. E aí, eu fiz a entrevista lá com, no dia lá do Elcio. O tal do Elcio. Cara, mas no, no dia... E, e, e o cara tava de barba, assim. Tá igual que ele tá aí hoje. Cara, beleza. Aí depois... O Elcio entrava e ele não abria a câmera. E aí, cara... É, e falando, tal... E eu vi a fotinho dele ali, né? Cara, o cara, né? Isso, Mas esse Elcio não foi o que falou? Pô, acho que é outro, né? Não é possível, né? E aí o Elcio ali... E um dia ele abriu a câmera. Depois, acho que de um mês que eu tava lá, sei lá. E aí, cara... Eu vi o Elcio. Eu falei... Aí eu olhava pro Elcio eu escutava a voz. Sabe quando você não associa aquela imagem lá? Falei, do... <risos> não é possível, mano. Isso é acabado nessa. Não é aquele cara da fotinha ali toda arrumada. Cara, me deu um bug assim, outra vez. foi não é possível, cara. Eu acho que é outro que tá falando e a minha imagem dele tá aparecendo. Deu algum pau aqui no Tins aqui. não é possível, cara. E nossa, tá, tá diferente pra caramba. Fala, Elcio. Não, tá tô tava com a cabelo arrumado sem barba. é eu tá sem, muito barba, eu cara. sem barba, parece um moleque mesmo. Eu tava sem cara, óculos é... no meu Não, casamento. você é muito mais novo, cara. Nossa, você fica muito mais novo, eu tava, com a eu, tava cara, sem você, é... eu tava sem óculos, com o cabelo e, arrumado sem e é. sem barba. parece pareço um moleque de 20 anos. Irreconhecível que você parece bate um o... Aí ah, eu não consegui entender, eu cara. Estou, tá... Fico <risos> de óculos, fico de barba e o cabelo aqui é sim, porque é pra pessoal impor respeito, entendeu? Esse moleque aí. Brinca as brincadeiras à parte, né? Eu não tenho filho ainda, tudo mais, é, eu sou mais novo aí que vocês, e por não ter filho e ser mais novo, a, a dinâmica aqui em casa é outra, né? E aí o que mais pesou aqui foi que, igual eu brinquei, eu só vim em casa pra dormir, vamos brincar assim, né? Ia pro banco, voltava pra casa aqui umas sete horas mais ou menos, estava em casa, aí ficava com a minha esposa, jantava, dava tempo de fazer uma janta, alguma coisa, jantava na boa. Aí, viu uma série, essa parte do, da, do noturno na semana não muda tanto, né? É fazer uma janta, ver uma série, só que o problema é E você é mora assim, num lugar badalado, hein, cara? Só que o problema é assim, né? minha esposa, já adora sair, e não é só de fim de semana. Então vira e mexe, pô, podia tipo, tipo, ali, né, tomar um, um negócio, comer um, um negócio ali, podia ali, né? Então, a gente mal fica em casa de noite, a gente fala, né, de noite é pra dormir. E aí, mano, o que mais pegou foi isso. Porque a gente saía toda noite, saía todo fim de semana. E além do home office, que você fica o dia inteiro em casa, trancado, né? Você de noite chega e não pode sair, aí começou a pegar, né? Tanto que o problema, a gente brinca até, tá? não é o home office que é ruim, né? É não poder sair. E se eu pudesse fazer home office pudesse sair, não ia ter nenhum, nenhum problema, né? Só que aí ficava o dia inteiro em casa. Aí, putz, você quer comer num lugar legal, você quer tomar um, um drink ali no barzinho, e eu moro aqui perto da Augusta aqui, da Fricaneca Augusta aqui, super badalado. não pode sair, então isso foi complicado. E assim, eu e minha esposa, a gente sempre visita nossos pais, né? Fim de semana a gente sempre tá no um no outro, e aí não poder também ver nossos pais, a gente é muito pegado nossos pais aqui, e putz, foi complicado. Demorei meses até um dia que eu falei, mãe, você não tá saindo, eu também não tô saindo, eu vou aí, vou ficar um dia aí, não chama ninguém, ela não chamou ninguém, eu também não tava vendo ninguém, eu fui lá visitar meu pai, minha mãe, assim, porque ficamos meses, tipo, literalmente, sem poder ver meus pais lá, e assim, fomos, a primeira vez que a gente foi também lá, e foi na minha sogra, a gente foi com puta de um cagaço, fomos de máscara, mó medo de tirar a máscara, tanto igual você falou, né, Adriano, não só pegar, mas passar, né, é, mas sim, como, cara, a, mundo, como a gente sabia que tava todo mundo isolado? Imagina mãe, a eu... culpa, né, cara? Imagina a culpa. E a você notícia, passa, é, um vocês lembram? Seu pai, sua mãe, eles morrem. A notícia é, que chegava é que atacava o idoso de forma é... assim, que era letal, eu né? Eu, eu, era eu era tenho bronquite. Idoso eu tenho bronquite. Então, assim, aqui não, é, não virou mais comorbidade de acordo com a, a norma. É. Mas a gente sabe que coisas respiratórias podem ajudar a influenciar. a tava claro. com. A minha esposa com medo de sair. Eu com medo de sair. Até hoje, a gente. Não. Eu só precisei sair assim mesmo, de verdade, igual acho que eu comentei num outro vídeo, porque meu óculos tava... Não tava dando mais pra usar meu óculos, tava bonito, ah, eu precisei trocar. E aí eu falei, não, eu vou meia hora, é lá, sentar assim, tá na máquina, olhar e sair. E aí eu descobri que a pressão tava alta do olho, e eu precisei voltar agora às 3 em 3 meses no oftalmo pra acompanhar meu olho. Se não tivesse isso, não saio de casa pra nada. Às vezes que eu saí, foram pouquíssimas e foi nessa situação que eu falei, não, vou lá, mano, muito tempo que eu não vejo minha mãe, mano. Preciso ir lá ver minha mãe, eu fui lá... Mãe, você não viu ninguém? Não, não vi ninguém... Tanto que minha mãe e meu pai são professores... E aí tem negócio da online, eles não estavam saindo também... Estavam trancados, né? E com um puta de um cagaço também, né? De ir lá e não te pegar algo, mas... Pô, e se na rua eu passo sem querer... É, cara, você lá, tipo, tá ah, Eu parei no posto pra abastecer rapidão, encostei alguma coisa... Sabe? Dá, dá umas neuras assim... E você fica preocupado, né? É, é o risco, né? Então pra gente o que pegou muito foi isso... A gente era muito ativo aqui de sair de embarzinho, de embalada, né? Encontrar os amigos e, cara, até no, no próprio banco mesmo ali, é, toda primeira quinta-feira do mês ali no banco, o Adriano não teve esse, essa experiência ainda, mas eles fazem um happy hour lá dentro. Então, pô, toda quinta-feira do mês eu ia no happy hour, ficava com o pessoal lá do banco, tomava umas brejas, sabe? Mas falta... Mesmo que eu não tava mais na área dos meus amigos, a galera que é minha amiga do banco, que eu mudei de área, você encontrava a galera lá, conversava. Então, assim, a pandemia... Apesar da internet ajudar muito, é... meio que distanciou um pouco as pessoas, né? Até porque a gente tá tão preocupado com outras coisas que a gente acabou... Às vezes esquece de ligar pra um amigo que a gente via lá no trabalho, alguma coisa assim, né? E é o que pegou muito pra gente foi isso. Uma... Né? Uma das coisas que mais pegou pra mim também, que eu me lembro assim, foi muito pra mim foi muito forte, aquelas cidades pequenas da Itália, quando começou a chegar aqui as imagens dos hospitais lá, saturados Dia, né? lembra disso gente assim da sim. isso é cara a, a coisa ali foi aquilo eu lembro que foi um segundo estralo que me deu eu falei gente não tem cura para isso isso tá destruindo eu lembro que tinha médico pedindo as contas lá enfermeiro que não queria mais ir para o hospital eu, eu lembro de um de gente que tava morrendo em casa e os familiares estavam colocando os corpos nas ruas nas ruas Pra não tipo, ficar em casa com espanhola, né? É, é cara, é isso pra mim, é claro, isso é, é, é, vai virar história, quem, né? Mas é uma coisa que marca muito, né, cara? Isso já, já que você foi... falou de outros países aí, não é teoria da conspiração, porque igual a gente falou, teoria da conspiração é, é bullshit, né? É zoado. Mas vamos avaliar um fato. Eu acho muito estranho essa merda ter começado na China, e lá não morreu nem 100 mil. Geralmente, quando dá merda na China... Dá pra confiar né, assim, nos então, que eles divulgam, isso que eu falo. Né, aqueles assim, aqueles números que eles divulgaram... Ou é uma mentira, tá morrendo gente até hoje lá, tá tipo Coreia do Norte, né? Tudo é, pra fora é. tudo é bonito, né? Ou, Mas uma coisa que eles fizeram, que a gente não conseguiu fazer... Eu, eu vi os outros países também, não. Por exemplo, quando deu o quando deu surto lá em Wuhan... Eles fecharam tudo, cara. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas, mas um Tanto é mesmo. que os, os pais tiveram que ir lá buscar. A gente mesmo teve que mandar ah, a lá. Mas buscar André, pensa e aí, um cara. Pouco. É uma cidade. Mas assim, é uma cidade. Com o número, é... Mas, é mas um grande, exemplo, na China. Nada, China não não, mas, mas pega o histórico. Toda a merda que dá e quando dá na China acaba com uma galera. Por quê? saneamento básico da China não é bom. E a gente tá falando não de lá no centro da China, das cidadezinhas bonitas, galera. China é um país enorme que tem a miséria da porra. Assim, é um país que tem muita miséria, não tem muito saneamento básico em um monte de lugar, tem aglomeração de gente pra caralho, é a maior densidade... De não é densidade de demográfica? Acho que é na, é, na a cidade na, pequena na Índia na China né? tem dois... Uma cidade pequena na Índia Sim. tem dois milhões de habitantes. É, mas assim, na China pequena. é enorme. Então é muito estranho por isso que eu falo, não é teoria da conspiração, é só avaliar dados. É muito estranho. Acho que não morreu nem 100 mil na China. É muito estranho. Mas vocês ah, lembram que não, começou, eu, eu não acredito nesses dados. Eu, daqui, também, não. Não. É, eu, eu também, não. também não. É, eu também não. Eu, eu lembro que quando começou isso daí, essa, essa, o, o povo começar a cutucar a China lá por causa dos números, eu lembro que tinha uns repórteres lá que começou, não sei se foram calados ou sumiram com eles, que eles tiraram umas fotos de umas cremações lá, você lembra? O povo ganhando lá, umas é, aqueles vasos para cremação, tinha filas gigantes. Nos crematórios lá e então, que não batia com os números que... Mas é engraçado, que... né? Esse negócio dos vídeos, Adriano, é... a internet hoje é foda, é complicado. Por quê? Isso é tudo fake, né, vídeo, cara? Eu já vi vídeo de gente na China de chinês dando risada e zoando vocês assim, são tudo idiota. Isso aí não existe, não. Aí você fica pensando caralho, isso é fake? Esse cara é um negacionista? É de verdade? Nós somos tudo uns trouxa? Tipo, a China enganou todo mundo? E aí, tá então, assim, não dá pra saber. Não dá pra acreditar. Então, às vezes você pega um vídeo do cara falando que não morreu ninguém. Aí depois você pega um vídeo de um cara que, meu Deus, tá foda aqui, isso aqui estão enganando, é mentira. Aí você fala, mano, e aí? Eu acho que isso tem é a difícil, ver com cara. o Elcio, com a mecânica da, da desinformação, sabe? Eu acho que existe hoje um mercado muito grande da desinformação, sabe? Favorece muito... A, a muitas pessoas, a muitas empresas e a muitos governos. A desinformação... Se beneficiam, que... né? E e o motivo confundir... todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Já dizia as meninas. <risos> é, é bem e, por aí. E da, e da, tá falando, e da origem, cara? É, eu acho bem possível, assim, de realmente ter acontecido um acidente naquele Vocês assistiram semana laboratório. passada o laboratório lá? Você viu aquilo lá? É ah, isso que você ia falar, né? Daquele é, laboratório assim, nível... Disse, nível sim. 4, não é? é que é um laboratório. Lá em Wuhan existe um laboratório, tava um laboratório. Os fazendo experiência e cagaram, tipo isso? Então, é, porque existe um laboratório lá que eles estudam, inclusive é, tem um cientista chinês lá que é super reconhecido por isso, ele é conhecido mundialmente, por estudar vírus, o coronavírus, né? É, é um e tipo, ele que, né? inclusive, é, é um tipo de vírus, exatamente. E ele que descobriu, inclusive, que o é, dos morcegos... e o uma, morcego mulher, tá. tem... é é uma, uma mulher, tá? É uma mulher, né? É uma mulher, é. e inclusive a França tá junto com esse laboratório, foi montado junto com a França. É, eu vi semana passada sobre isso, né? E não é só a corona, não. São os vírus mais mortais do planeta, Exato. esse laboratório. São poucos no mundo, levou 10 anos para ser desconstruído esse laboratório. Exato. O T-vírus tá lá, o T-vírus do Resident Evil. <risos> Umbrela, então, e aí uma, uma hipótese é que teria, <risos> por acidente, ter escapado o vírus ali. Desculpa, galera. Eu acho bem... Porque, pensar, entre pensar que foi uma coisa é, é, premeditada e criminosa, eu acho que não, mas pensar que pode ter sido um acidente de, de ter escapado, Prefiro eu acho muito mais plausível que pensar num acidente. É muito mais plausível que seja é. um acidente, mas... É complicado porque a gente nunca vai ter informação, né? Mas assim, não foi ninguém assim, comendo é? o macaco, não, não foi ninguém ah, comendo o, é... o morcego que deu o vírus, galera. Não, Por e isso, assim, eu, a, como, é que você, como é que você vai conseguir saber agora se porra vai vir? Ou aquele cara do Tolerância Zero lá do Escolhendo Raimundo, como é que ele chamava? O Então não me venha com churumelas, vocês lembram? Não venha com é? churumelas. É, é, porque assim, Puta, tá é aqui. A gente vai ter que chamar ele, ele vai falar: "Ah, eu quero a é, foto cara, do vírus é, saindo do então, laboratório". Você é, nunca é, vai conseguir, é. cara. Exato. Então, várias assim, teorias, final, né? Vai Tem... ficar como uma teoria, ninguém Exato. vai realmente assim, conseguir confirmar isso. Assim, a gente, a gente, é a gente fala, pessoas pessoas maduras resolvem o problema. Assim, em vez de tentar gastar dinheiro tentando entender por que que essa merda aconteceu, vamos gastar dinheiro para resolver. Talvez depois que a gente resolver, a gente volta e entende o que aconteceu para não tem acontecer que, de novo. Eu concordo com aprende. você, eu concordo é. com você até essa parte aí, Elcio. Eu acho que, claro, agora tem que gastar dinheiro para resolver a cura e não tem conversa. Mas depois conversa. tem que saber o que aconteceu. Mas não deixar falando, acontecer de novo, é né, cara? prioridade. Não, isso, a prioridade é... É, é igual o é. TI, né, Adriano? Resolve. É, resolve. Depois você faz o famoso pós-mortem e descobre porque Isso que é é essa que a merda. a gente chama na... na, na... Questões aprendidas. Deixa, a lessons learned. É, exatamente. Mas assim, qual que é o problema? Não, não. Tem muita gente gastando energia em tentar achar algum culpado. Esquece o culpado agora. Resolve o problema. É, não, não mano. Tem que resolver. Depois da gente, agora que não tem mais problema, agora nós vamos atrás essa merda. O que aconteceu? Né? Abraça o capeta e vamos resolver. Vamos Exato. embora. Depois né? Porque assim, ó, se um dia descobrirem muito. que foi um acidente mesmo, que eu não tô afirmando, tá, gente? Eu também não sei, mas eu tô... é que é hipótese, acidente tá? Acontece, tá? Hipótese, é pelo hipótese. É. hipótese, pelo amor de Deus. Hipótese, pelo amor de Deus. Se algum dia descobrirem que foi algum problema em algum laboratório, cara, o que, que a gente pode fazer daqui pra ah, frente pra tá isso mais, nunca não mais acontecer? Né? E é, dobra é o que... protocolo, muda os protocolos operantes, cara, vambora, né? É, é, eu, eu vejo assim, né? É engraçado mas vocês mas que um né? laboratório que os vírus mais mortais do mundo. Depois eu queria entender de algum especialista para que, que tem os filha da puta que fica guardando os vírus mais mortais do mundo. Não dá, cara. Pra é o estar. quê? Morte?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 O mundo deu um baque no mundo. Todo que mundo que se cresceu. fudeu. O único país que... Desculpa, André, falei, falei, perdão. Esse é o único país que cresceu em 2020 foi a China. Todo mundo Cara, se fudeu. PIB, só a China cresceu o único país que teve PIB que cresceu foi a China. Ó, todo mundo se fudeu, só a China cresceu e não morreu nem, sei lá, nem 10 mil na China, que tem 3 bilhões. Oh, oh, pensa aí Elcio você eu, vai lembrar disso máscara só a China tinha luva só a China do tinha nada, os hospital, do nada cara do é. nada do nada um mês é. hospital oh, para do que lado? os respiradores né foi muito Re... ah boa boa respiradores tudo né? assim a saúde dos caras era muito foda para combater qualquer coisa ou tava muito específica para combater uma coisa específica, né? É, então, cara, realmente eu, isso Realmente é, significou... é dispensar, eu, eu concordo com você. Não é de uma de pulga atrás vai dar minha orelha, né? Eu, aí, sempre, eu sempre tive isso na cabeça. Nunca assim. vai, a gente nunca vai saber, na minha opinião. Vai saber, é, então. É. E aí, outra coisa também, eu também não sei se depois a gente vai cortar ou não, mas uma coisa que eu penso é... Mesmo que não tenha sido de forma intencional...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 E a culpa, Entendeu? ninguém pode eximir ela tá culpa. Aí eu Exato. pergunto qual que é a conta, cara, que ela vai pagar é, qual a Vai ter que alguma vai conta? Vai, vai ter alguma punição? Porque eu acho que por enquanto todo mundo tá resolvendo. É porque, a porque, fala, primeiro vamos é... resolver o problema. Na verdade, tudo, isso é, tudo isso é culpa do Bolsonaro. eu <risos> <risos> <risos> acho os bagos agora.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 E mostra. Cara, é surreal a Imagina. qualidade, a limpeza e a velocidade americano, de produção dos caras, cara. Americano é incrível. É Para pensar, o, o iPhone americano... é produzido na China, cara. É. Hein? O americano, o é... ó, eu vou te ensinar como eles conseguem. americano só é bom em uma coisa, sabe que quê? Eles são marketing. os melhores em marketing. <risos> marketing. Os americanos <risos> são os maiores marqueteiros do mundo. Eles Exatamente. são foda nisso. Assim, não que eles não são bons em outras coisas, mas é a coisa que eles são os melhores, eles são os melhores do mundo, na minha opinião. Eles vendem, então, é que eles coisa. vendem muito bem a cultura deles. A gente Exatamente. vem falando Por que porque eles vendem marketing, bem a cultura. Hollywood, deles. Marketing. Marketing, é tudo marketing, é... cara. E, eles e aí, é, eles, eles vendem muito bem a imagem deles, né, cara? E, e, e, e são mestres nisso, né? E, e quem e...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 Ixi. Mas a gente com as crianças aqui, a gente percebia, cara, que, que hoje até eles já acostumaram um pouquinho mais, mas a, a, afeta a tua, né, a tua saúde mental, e você ainda tem que ter a percepção de que a deles também tá afetada, Sim. e ter uma, uma paciência em dobro, né, eu, eu tava lembrando aqui uma coisa que a gente fez, é, até hoje, quando a gente faz também, que é na verdade, hoje tá um pouco melhor porque ainda tem parque aberto, pode ir na, na quadra e tal, mas quando era quando não dava o lockdown que você não podia fazer nada, a gente botava eles dentro do carro, ia no McDonald's, pegava um sorvete, dava uma era voltinha... Era o passeio, né? É o passeio, cara. É, pra, é o passeio que normalmente você é ia numa é, praia, no num final, num final de semana você ia pra praia. Você, enfim, Passar no drive-thru do McDonald's sem sair do carro, passa... sem mínimo contato, só para poder falar que saiu um pouco, para não ficar é, louco, Exatamente. Né? A minha sogra mora aqui também, na mesma cidade, mora aqui em São José dos Campos, né? É, a gente fazia drive-thru também de visitar a avó, então a gente ia, ela abria o portão, a gente só baixava o ouvido, ah, falava não. um oi, conversava um pouquinho de máscara, uhum. voltava para casa também. E o real, hein? Foi essa, se é né? Sem, se sem, sem inventar, sem inventar. E não vai é, ser vou, é... nunca vai voltar. a assim, ser que era antes, gente, né? Nunca vai voltar. É, é também mas... de home office. cara. É uma coisa que eu penso, Sabe? se você falou uma coisa que até cortei com a minha esposa essa semana não estão falando muito, mas eu acho que a gente vai ter que tomar essa vacina pro resto da vida, é igual a gripe o que eu digo ah, não, vai... Vai. ah tá, é, mas o que eu digo né, não, não vai, vai voltar é que assim com a pandemia a gente percebeu um monte de coisa que a gente não percebia antes assim, mesmo que a pandemia acabe amanhã não vai voltar a ser o normal de um ano e meio atrás porque a gente percebeu muita ah, coisa tá do que a gente fazia uhum. que a gente não percebia antes, só passou a perceber com a pandemia por ter ficado em casa, por ter... igual, tem muita gente que terminou o casamento tem muita gente ah, que não sim. soube lidar com as coisas, sabe? Tem muita gente que percebeu uma coisa, do filho que não percebia antes. Então, não que vai mudar pra ruim ou pra bom. Não tô querendo dizer que vai ser uma merda, mas tô querendo dizer que, assim, não tem, não vai ser igual era um ano e meio atrás. Mudou o Mudou rumo o da humanidade. Mudou o rumo das coisas, exato. É. O jeito que você pensava um ano e meio atrás, Fora. o estilo de vida que você tinha um ano e meio atrás, não vai ser o mesmo, mesmo depois que a pandemia acabar, né? Mas eu, eu, isso é uma coisa que eu converso aqui também com a Camila, eu acho que daqui a um tempo vai voltar tudo no, ao jeito que era antes, que a gente fala assim, pô, que nem na pandemia todo mundo é, começou a pensar mais na vida, começou a pensar que pô, não, não, não adianta você ficar correndo tanto, é, né, que você pode morrer, então você tem que ficar então, mais mas próximo você tá das falando? pessoas que você ama. Mas a hora que acabar, as pessoas vão esquecer tudo isso, cara, eu ah, acho. que então, botar tudo na, na mesma loucura que era antes. Eu acho que não vai ser uma loucura, loucura. Foi loucura, loucura, loucura, né? Mas, loucura, loucura. Mas não vai ser igual, era um, assim, não é como se a gente voltasse no tempo a um ano e meio atrás e continuasse de onde parou. Ah, então, ok. É isso Concurando. que eu quis dizer, entendeu? Concurando. Talvez umas pessoas vão ter mais impacto que as outras, porque assim, de novo, é um ano e meio que a gente tá trancado. A gente vai ter que voltar a se readaptar. Ou seja, não existe... A gente, por isso que eles falam o termo, é o novo normal, né? Vai voltar é. ao normal das coisas materiais, do brincacinho, assim, ou da nossa rotina. Vai voltar a trabalhar na, na empresa, a gente vai voltar ir no mercado, vai voltar a sair. Só que a gente mudou nesse um ano e meio. A gente pegou percepções que a gente não tinha por não, nunca ter que ficar nessa situação que a gente ficou. É isso não, mas que o vai que mudar, eu, né? eu espero é que a gente mantenha, né? O Ó, algumas coisas coisa sim algumas comentava. coisas não. Então, é uma coisa que eu comentava antes da pandemia. Né? Quem me conhece Amigo Próximo, eu já falei isso algumas vezes. Eu falo, eu falo o seguinte, eu acho que todo mundo tinha que ir num velório a cada seis meses, cara. No mínimo, você tem que ir num velório. E quando você vai num velório, você lembra que você vai morrer. Porque no nosso dia a dia, na Profundo correria, você isso. não lembra, cara. Não, mas é... E aí, quando você lembra disso, você fala, cara, um dia eu vou morrer. Você começa a pensar na tua vida, nas coisas que você faz e se realmente aquilo ali tá valendo a pena. E se você, se você tem esse exercício de tempos em tempos, muitas vezes você muda o rumo dela. Você fala, cara. Poxa, gente, momento de nessa. sabedoria ah, com o André. Momento <risos> de sabedoria com o André. Gostou, né? Mas, Tanto, ó, o, não, tá, o, o André está na tela, ah. André. Momento de sabedoria. Vale umas frases para os espectadores. Já foi, já acabou a inspiração. Então, tá bom. Mas eu acho que quando já tentação. ação, cara... Vota assim, quando... pra mim, bota okay, pra mim. Vai, vai. Assim, eu lembrei. Tem um ditado chinês que diz o seguinte. Quando hum. o jogo de xadrez acaba, o peão e o rei vão pra mesma caixa. Uau! Ah, Gostou? Ah, Gostou? Ah caraca, Mas... velho caraca, os caras tão filó filósofos hoje, mano viu, ó Daqui, não é, um ano e meio atrás eu não fazia essas filosofias, certeza verdade então pra mim agora a imagem aí vai, eu também vou soltar uma agora aí, ó vai lá, beleza? Véio. há três coisas na vida que não voltam, a palavra lançada ao ar, a flecha lançada e oportunidade perdida então, gente Pense nisso. Não perca Entendeu? a oportunidade de se inscrever agora e curtir é esse vídeo É isso aí, ó. Boa, Elcio. Boa, caraca, boa, boa, boa. Mandou caraca, bem, hein? Caraca, velho. Pra você, menininho, que está nos vendo e tá aí gastando dinheiro para comprar o Play 5, lembre-se, seu cachorro não tem gaveta. Não leva nada pro céu. <risos> ah, você é falando de Play, PlayStation 5? Deixa eu contar uma coisa. Eu não, contei tem na... Tem Play 5 aqui, ó. É, eu, eu, eu tenho um Play 5. E aí, cara, semana passada oh, Deus. Peguei o, um pastelzinho lá, aí a minha, a minha filha, agora aqueles pastelzinho de vento, sabe? Pastelzinho de que não tem nada e recheio. E ela estava. É comendo... Você é que economiza, cara. né? Você manda o cara só manda massa aí, né? É, então. Aí eu peguei uns pastelzinhos de vento, ela tava comendo ali, cara, e eu vim aqui pra cozinha, cara. Aí daqui a pouco a Flávia ela entrou na, na sala e falou. Natalinha, pelo amor de Deus. Olha que eu corri lá, cara. Ela tava enfiando o pastel dentro do meu Playstation 5. zerda, de zerda, de zerda. Bate a foto da evidência Mano, quando ela for... pastel dentro do videoclip. Bate a foto e no seu leito de morte, quando for alguma coisa da herança, você fala Minha filha, estou morrendo, Deus, mas preciso te dizer uma coisa. Olha esta foto de 70 anos atrás. Isso que você não vai ganhar a herança, vai tudo pra sua irmã. Ia. Ah, quase morri, velho. Imagina, você é louco, velho. Quase morri, cara. O pastel da menina. Aí um o tirando o pastel até de toda lá. Do... Nossa, mano. Viu? Quer ter filho? Você quer ter filho? No Não Play 5. É isso aí, Ou, não comprei né? Ou use camisinha. Esse é isso aí, sempre com dicas boas. Dicas Puta dicas do tio Elcio. Use camisinha. Como é que tinha o Dolinho, lembra? Vocês já viram o Dolinho? Que tem um Nossa, site dolinha, que era é bom o Dolinho, demais. seu amiguinho, só que era o Dolinho da zoeira. Tipo, ah, é verdade ah, compartilha a seringa, amiguinho. É. Não precisa de camisinha. Tipo, só dicas do Dolinho. Só é dicas um boas. Da puta dicas do Dolinho. Dolinho era é, filha da disso. puta. Eu fiz um Dolinho uma que vez que lá era? no banco. Sim, Sim, tinha tinha muito, vários né? lugares, eu, eu fiz é. o dolinho uma vez, a gente foi lá, eu peguei tipo umas moedinhas de cada um, compramos um Guaraná Dolly aí eu Fui lá, peguei o olhinho, fiz os bracinhos e coloquei, ah, oh, sou o dolinho, seu amiguinho, lá em cima da mesa Todo mundo, ah, é o dolinho, mano Dolly existe ainda? Acho Porra, que, se que não existe, morreu? Isso, o maior existe. refrigerante nacional, que orgulho ah, por o dono aí desse dólar aí, a coca, não encostou nele lá? É, num... Encostado, mas aqui é o Brasil, né? Como diria Toreto é. lá do Veloz Furioso, Furiosos, né? Aqui é o Brasil. This is Brazil. This is Brazil. Aqui é o Brasil. Se tivesse botado é. um caralho, ia ficar mais... Aqui é o Brasil, caralho. Fica mais legal. O que deu um rolo aí com eles é... O negócio de pagamento de imposto, né? É meu terreno Sim. não foi? Aba, que ele tava no... Um... no Brasil, empresa grande tá com problema de sonegação de imposto? Ah, não. Ah, me Mentira. Não. Hum. Só ele, então, né? Só ele que pô, é, todas as empresas né? pagam certo, só vacilou, hein? Ô tio da Dolly, é. vacilou, hein? Foda, hein Ai, aí, é. ó. Patrocino é o seu e a Dolly. Se a Dolly mandar Manda... uns refri aqui, eu tomo, filho. Tem Opa, o Dolly é, a Dolly é, você é, você é uma... bom, cara. O Dolly, se quiser Dolly mandar. É um... bom. Se quiser mandar uns refri para nós aí, Dolly, nós toma aqui na boa, velho. Geladinho, Opa, ó, troca Pepsi aqui pela Dolly. Não tem problema você não toma não. coca? Você toma só Pepsi ou é o que tinha aí? Eu hoje? só tomo Pepsi. Hum. Tá o Pepsi, um Pepsi, patrocina nós aí. Pô, tinha uma, um produto bem legal que tinha antigamente, pelo menos lá em Guarulhos, que era acho que o Royal Cola. Adrenador, pode ser. Pode ser? Pode ah, ser. Tá Pepsi. bom, pode ser. Tinha um Royal é, Cola. Mas tem Coca? Coca, não, só tem Coca Royal. Eu queria lembrar, acho que era Royal Cola. Era gostoso até, lá em Guarulhos. Porra, cara, tinha umas coisas boas, sim. É, é, Os é um o, que eu meus pais sempre gostaram de Convenção. Convenção é bom também, é Topaína. Eu gostava. Né? Convenção era, era antiga o... Topaína, né? É, um que eu nunca tomei, é que eu tome, é aquele tal do Guaraná Jesus lá. Ah, horrível. Eu, é do, eu do, não do, acho do, bom, é não, horrível, cara. Hein? É estranho. Ah, eu, eu nunca tomei esse. Assim, Antártica, que são é os dois mais famosos. Ele é meio doce. Ele é meio, ele é meio doce. Pode crer. Ele é meio. Ele é ro não, qual que é o rosa? Ele é rosa. Ele é rosa. Ele é, rosa. É? é rosa. É, é, ele é rosa. E, e assim, ele, ele, ele é muito doce, mas ele também vai por um doce meio. Não sei se é meio ácido, que eu posso dizer assim. Ele não é um doce doce, como se tivesse posto açúcar. Ele parece um doce e... meio químico, que fica aquele gosto meio ácido no, tipo, no final. Que suco, que é suco de maracujá. Isso. Parece que pegou uns que suco bem eu, doce. Sabe como eu consegui comprar esse refrigerante? É uma história mais engraçada. Eu trabalhava na Paulista lá, aí na Pamplona tinha. Aí perto de você, Elcio. Na Pamplona ali, não sei se você vai lembrar, tinha uma casa de doce que só tinha doce importado ali. Muito da hora, cara. Não me lembro o nome da, pamplona, da casa de doce. Cara, a Pamplona. Clona, não sei se estou confundindo agora a roda. É a é esquina de... ali do. do. Ai caramba, da Fiesp ali, é Fiesp, né? É, é, é, é, um. Como é que é o nome? É um empóriozinho que tem ali, não é? É isso mesmo, empóriozinho, isso mesmo. Não sei qual que você está falando, vem de cerveja, já vem de doce. É um é. corredor. Eu é um o corredor, é. mas só tem coisa é. top ali, assim, vai. É, tinha, é, não sei é se um... existe ainda. Eu também não sei se existe, mas é um, é um empóriozinho importado, pequenininho, tem de tudo. Nossa, Doce, tudo. cerveja, eu tô ligado, eu comprei umas brejas lá já. E aí, Elcio e André, eu entrei lá e, e eu tinha uma geladeirazinha assim, aí eu vi guaraná Jesus, falei não é possível, guaraná Jesus aqui. Aí eu peguei e tinha um rótulo importado. Vocês acreditam? Não, não acredito. Do não, Brasil. Não, não duvido, não, quer dizer. Não acredito. É, e o rótulo de importado, cara. É porque lá, sei lá, Nossa. Manaus não é Brasil, mas, né? É, Manaus, é, cara, de brincadeira, eu entendi, pessoal de cara. Manaus, é brincadeira. É <risos> não, brincadeira. mas. Tinha um rótulo mesmo, importado e tal. Não sei o que eu fiquei, cara, mas essa porcaria é bem do Brasil, como é assim importado? E aí comprei, levei pro escritório lá todo feliz na hora que todo eu tomei aquele né? negócio. Não, não é velho. bom não, também não gostei. e desgraça. Outra coisa, vocês já foram pra fora, né? Pros Estados Unidos, né? O Um negócio que eles os americanos adoram faz uma puta propaganda, né, os marqueteiros Dr. Pepper. Eu não sei se agora Ai, era é criança, sei se agora lixo, talvez. Eu tomei, eu, também. Não mas gostei que não. bagulho horrível. Outra coisa também que eu tomei recentemente, eu fui viajar com a minha esposa lá antes da pandemia, acho que a gente foi para Santo Antônio do Pinhal. Parou num posto, aqueles graus, sabe? E mano, e os bagulho agora tão da hora. Aí tinha um monte de coisa legal lá importada. Aí tinha um negócio que eu também sempre ouvi falar, que é Root Beer. Mano, os americanos falam que isso aqui é mó bom Tem drink, isso aqui eu vou comprar Aí eu abri Eu vou fazer uma pergunta pra André Adriano Vocês já usaram salompas na vida? Já, nossa, Já gosto velho? de salompas nossa Óbvio que eu nunca lambi um salompas Mas assim, credo, eu abri mano. Eu fui tomar, aí o cheiro de coisa artificial Tinha nossa, cheiro mano. e gosto de salompas Aí eu cheguei pra minha esposa Amor, vem cá Toma isso aqui, ela tomou Fala agora para que você não tem gosto de salompas Ela é. Mano, pode crer. Assim, é, nossa, é horrível. Root Beer. Root Beer, né, que eles falam. E esse Dr. Pepper. O um negócio ruim. Até não, mesmo Dr. aquele. Dr. Pepper é um lixo. Até cara. mesmo aquele Vanilla Coke. Até, o Cherry Coke, até mais ruim. Agora, tudo que é esses é, negócios cara. que é plavorizado deles lá é, tem gosto é de bosta, remédio, é. cara. Nossa, é, é horrível, é um... cara. Graças a Deus a gente cara, tem que ir é, na Antártica. Quando, quando eu fui pra Disney lá, é, eu não lembro qual foi dos parques lá que eu fui. Tinha um negócio da Coca que você tomava todos os refrigerantes da coca que existia no mundo. E dá, isso é da hora. É, cara. Aí você o com um copinho assim bem, é você experimentando, sabe? Cara, tinha cada refrigerante. Foi tipo não, assim. você tá no Pinhal que fui tomar o, o, um de, o 50 de pinga com copinho. Você vai lá, aqui tá na coca. Eu fui a na, na coca. E tinha um guaraná na Antártica lá. É uma, engraçado que no dia que a gente tava lá bebendo lá, tinha uma japonesa do lado. Japonesa mesmo, do Japão lá e tal. E, e ela foi pegar o Guaraná Antártica, tomou assim e olhou pra outra e já foi... É. E jogou é fora, assim, não gostou, não. Do é que vocês no Japão. Cara, é mais engraçado, né? Você fala, pô, o Guaraná Antarctica bom, cara. Pelo amor de Deus, que eu não sei, não é, é gostoso. Inteligente, é, inteligente, gosta é gosto, né? É, gosto não tem jeito, cara. Cada Mas um eu acho que tem a ver com a, com a educação... É, eu digo educar, é se acostumar com certos tipos é co de sabor. É o costume, né? É o ninguém, costume, que ninguém, é, nenhuma um criança. Nenhuma criança... É... Criança As é crianças criança. lá americanas devem tomar desde de, de, de criança. desde quando é, Ou nasce. até alguém que é mais e adulto. E aí quando cresce, acha que é gostoso. É, a molecada, por exemplo, vai começar a tomar cerveja. né Ninguém que tomou cerveja a primeira vez gostou. Se você é a pessoa que... A primeira vez que tomou é. cerveja gostou, comenta aqui que eu vou chamar você. Puta, é cara, fiquei, Eu fiquei agora aliviado, porque eu achava o que eu era alienígena porque, cara a Cerveja fica, é gostoso. gostoso. Qualquer bebida alcoólica até vinho, que é uma das bebidas que mais puxa pra uma coisa que não é alcoólica, que é o suco de uva, vamos dizer assim todo mundo que vai tomar bebida alcoólica que não tá acostumado, que a gente sempre foi acostumado a tomar suco, refrigerante quando criança, quando vai tomar bebida alcoólica não é bom, ninguém que vai tomar a primeira vez uma bebida alcoólica achou bom, eu não achei bom cara, mas e é cerveja, a mesma teoria da, que... da, da galera que a da galera que curte café que é, que é degustador café. de cafés, eles, eles não colocam açúcar. Fala, tomando é só tomar sem açúcar, tomar café sem açúcar. É, falou, não, mas é só você, com esposa tomar o sem a açúcar, tá eu agora, não nunca tomei. eu não consigo, cara. Eu, eu comecei a diminuir não. o açúcar na na alimentação, né? E aí eu comecei a tomar café sem. Agora, depois do que? os Dois meses que eu tô tomando sem açúcar, eu comecei a acostumar... Mas é sem açúcar mas... zero você tá diminuindo? Não, eu tirei o açúcar, parei de tomar. Ah, não, cara. Então, eu comecei a diminuir um pouco o açúcar mesmo das coisas. Tô parando de comer coisa com tanto açúcar agora, porque eu tava vendo lá os benefícios e, mano, eu dei umas diminuídas aqui de barriga, de peso, só de cortar açúcar, é impressionante. E... Só que assim, eu sempre gostei de café com... com açúcar. Então agora, uns dois meses depois que eu parei de tomar café com açúcar, eu tô começando a acostumar. Eu acho bom... Não, eu ainda prefiro tomar com açúcar. Mas eu tô tomando porque é uma meta minha. É saúde, né, cara? Tem, assim, tem, é indiscutível é que saúde... Mas uma hora você vai acostumar, você for... É, não, vai acostumar, né? Aí você não vai conseguir mais tomar com açúcar. Mas ó, só pra vocês verem, pô, tem cerveja, né? A toma chimarrão, pô, os gaúchos... Pô, mas Deus, chimarrão tá até que é, chimarrão, cacete, chimarrão, tá aqui é gostoso. É que aí também vai do então, paladar. Acho que de vez que toma cerveja... A gente toma cerveja, amargo. é... Você acaba tomando. Só que assim, bem é uma coisa legal da cerveja. O Adriano não vai gostar, não. É, uma coisa é cerveja leve, cerveja light, que eles falam, que é a cerveja lager, mais é, desti, desti, não é, filtrada, que é tipo Heineken, Budweiser, Skoll. Beleza, toma essas. Tem um bilhão de tipos de cerveja. Eu, por exemplo, tem uma cerveja. Não vou lembrar o nome agora, que é, é, é voltado para eles falam que é sour, né? Não que são todas as sours, mas tem uma sours que eles falam que é as azedas, né? Elas, elas, elas são estranhas. É, eu, eu é, é, é um estilo de cerveja. Não, não são hum. todas as sours que são ruins. Só que tomei tem uma delas outra... sem querer, uma vez, cara. É, então tem uma Nossa, outra que eu, ruim, to... que eu fui tomar. Que não desce. Não desce. Do mesmo jeito que tem umas brejas. Porque o cara percebeu que, que eu não gostei. Falou, pô, quer trocar? Eu falei, pô, cara, eu não vou conseguir tomar. Então, assim, ele trocou para mim Tem, tem umas uma sours azeda, que são não. muito boas. Mas tem umas que, assim, parece que o cara pegou um pouco de, sei lá, um suco. Vou dar um exemplo. Um suco de maracujá com mais col e botou mais água. Porque ela não fica nem com consistência e aquela gaseificação da cerveja. Ela não fica com o gosto do amargo Ela fica uma cerveja, cerveja meio aguada e azeda. Só que assim, é um estilo de cerveja. Lá na Alemanha é hiper famoso mesmo jeito que na Alemanha tem uma cerveja que chama Rauchbier Eles falam que é o estilo de cerveja defumada. Tem umas que são até gostosas, mas a grande marca que eu tomei é um gosto hiper forte Pra quem tá acostumado a tomar cerveja no Brasil Demora de um tempo Então como eu gosto, de, agora que no Brasil tá fácil de você comprar Outros tipos de cerveja E as cervejarias nacionais agora estão fazendo Cervejas muito boas Você agora tá comendo, agora comecei a acostumar Porque é o que a gente falou É o costume, agora pega um cara que toma Skoll. Gente, tem gente que toma Skoll e Brahma Você dá uma Heineken, o cara já acha amargo Heineken não é nada amargo Então é muito do costume, né e para tudo. Cerveja, refrigerante... Ó, pra falar hum, que eu whisky. nunca gostei de cerveja, ou se uma vez aqui perto de casa tinha, né? Um lugar que tinha... Eu acho que tinha produção própria deles lá. Eles tinham umas cervejas bem legais. E trazia de várias marcas importadas que o pessoal ia muito aqui perto de casa buscar ali. E eu tomei uma com raspa de laranja uma vez, sabe? Cara, que delícia. Blum, Blum, deve ter sido Nossa, alguma, alguma beer, Alguma dessas. Que a delícia, minha mãe, cara. ela não é de bebê, ela não gosta de bebê. E ela foi pra fora, na Inglaterra, e lá, mano, as cervejas lá são top. Ela tomou uma Red Ale, né, que é a tradicional deles, ela adorou. Por quê? Porque também, é muito assim, a gente tá muito acostumado com aqueles produtos aqui do Brasil, há muitos anos atrás, né, tomar Skol, tomar Kaiser, tomar Brahma. Cara, aquilo lá não é que é ruim. Ela foi feita para o paladar e para o clima brasileiro. Vai na pra praia, e toma uma Red Ale, pra você ver. Você vai tomar metade e você já vai estar... Tá... Nossa, mano... Porque ela não é uma cerveja leve para você tomar na praia, de festival. Né? Uhum. Então, cada cerveja vai ter seus benefícios. Agora, o sabor de uma Skoll, de uma Kaiser, é sabor de água. Mas ela foi feita para o nosso clima, para ela tomar gelada, para você poder tomar 15 latinhas na praia ficar muito louco lá, como o tiozão ia fazer besteira na praia, entendeu? É diferente, né? Então, é legal que tudo, eu gosto que tem a ver com um pouco do costume, né? Então, desde o refrigerante que a criançada lá tom, a gente não está acostumada. Até bebida, é. até o whisky, cara, eu adoro o whisky um pouco mais defumado, eu acho gostoso Só que tem o whisky que é hiper defumado, minha esposa me deu um aqui, eu tomo, eu adoro whisky, eu tomo tipo, isso aqui, ó De tão forte que é, minha esposa até fala, quando eu tomo, parece que tá perto de um cinzeiro Porque tem aquele cheiro de fumaça, né, aí é legal Caraca, que o cheiro mano. e gosto é uma coisa muito das nossas experiências, né não sei se o André gosta de vinho, eu nunca fiz esse negócio, mas meu amigo que gosta de vinho fala que os profissionais, quando você quer fazer um tour de vinho profissional, eles te levam antes numa sala com um monte de coisa pra você cheirar, pra você associar a palavra ao cheiro. Então, ó, cheiro couro, cheiro esse carvão. O que isso aqui tem cheiro? Isso aqui é o cheiro de defumado. E aí quando você toma, você lembra do cheiro do couro ou do cheiro do carvão? E aí você remete que há ah, esse whisky, esse vinho é defumado. Cara. Porque tudo que é o nosso cheiro tem a ver com a experiência que a gente já teve. Então Lembrança, se você nunca né? sentiu o cheiro de nada defumado na sua vida, não adianta você dar um whisky, um vinho, qualquer um bacon pra uma pessoa e mandar ela cheirar e falar, nossa, você sentiu o cheiro de defumado? Se ela nunca parou para pensar o que, que para ela é cheiro de defumado, ela nunca vai saber o que, que é. E ela nunca vai começar é a real. degustar. Você já tiver a sensação de entrar no lugar, sentir o cheiro e te trazer uma lembrança, assim. Isso é, isso plan... é a sinestesia é. que você tem das coisas, é. né? Isso. O cheiro, o cheiro certo, traz é. memória. Exato. É, é Sim, tudo que é eles é falam que isso. é isso. É, é, até na culinária. Você sabe que isso. tem empresa que explora isso, né? Tem espl... e, empresa que explora isso Porra. em showroom. Ah, é. Tudo tem a ver com visual, auditivo. Por exemplo, o McDonald's ele não é vermelho e é amarelo por, porque ele gosta. Uhum. O amarelo e o vermelho é. já foi comprovado que, af, que afeta o apetite. Ele, ele é mula, muito, né? Ele, ele né? Mete a, fome. a fome. Então tudo isso. E, e aí, voltando um pouco coisa do costume, né? Tudo acaba sendo nosso costume das coisas, né? Então, é, a gente acostumou... aí eu, Por isso que agora voltando um pouco da pandemia. A gente acostumou a ficar quase um ano e meio fazendo coisas diferentes. Então, por isso que quando a gente voltar, a gente vai ter que reacostumar com certas coisas, né? Mas... Uma coisa é, que eu estava vendo aí, estava falando de, de, de empresa, é... Eu lembro aí, mais ou menos, no meio da pandemia, muitas empresas já estavam falando assim, ah, nós vamos fechar todos os escritórios, porque o home office tem se mostrado muito eficiente e tal, né? Então, a galera vai continuar. E agora já tá mudando um pouquinho o discurso, né? Dizendo assim, ó, não é bem assim, porque, né, essa interação também humana ela é necessária, né? Você não pode ficar o tempo inteiro só no virtual. É importante o olho no olho, a perda de mão. É que falou bater um papo ali, Cara, tomar tomou um cafézinho, uma, cerveja, tomou uma, uma um pessoa, tomar um café, tomar assalto, um café, então Sandra, já eu um recuando, café. né? É falta eu, eu, particularmente, aí, eu, particularmente, ar, eu, particularmente, eu, eu eu já falei isso para o Elcio, não sei se o André, o André acho que sabe, eu trabalhei muito em agência de publicidade, né em algumas agências, que eu, como programador, eh, em algumas agências que eu trabalhei, tinha-se o costume de fazer home office, inclusive teve uma que eu trabalhei aqui eh, em São Paulo, ali perto do shopping Morumbi, eu, eu acho que eu fui lá, no tempo que eu trabalhei, um ano lá, a gente ficou puta, poucas vezes ia lá uma vez por mês para bater um para o resto é tudo virtual. Eu gosto de trabalhar home, né, eu, para mim é melhor, mas o Google mesmo, né, acho faz uns três meses atrás, quatro meses atrás, soltou uma nota aí para os funcionários já se preparar aí, para causa da vacina, né, que tava andando lá, é, se prepararem que eles não iam fazer home office, porque o pessoal estava demandando, né, é, tava inclusive de São Francisco, né, é, São Francisco teve uma debandada geral, né, chama de êxodo, né, as saídas, né, de, de São Francisco, ali, Pessoas Nova York também. As cidades que são mais baratas, pelas elas morarem, São elas mais costas, baratas, pais, né, né? Londres, foi um monte Nossa, de gente Londres, embora Londres, né. Ó, Londres né? e ali em Ber... Berlim, da Alemanha, é hiperinflacionado e assim, a galera Sim. tem que morar lá porque não tinha o que fazer. Essas, essas cidades se, se ferraram, porque a galera virou e falou: não vou mais ficar aqui. E aí começaram a baixar aluguel, começaram a falar, por favor, vem morar. Aqui. Não, como assim, por favor, vem Cara, morar em Londres, A escola né? que eu vem fiz morar em Berlim, né? Por causa disso. A escola que eu fiz Intercâmbio em São Francisco, é San Isles, ela fechou. Cara, e, e, e... Inacreditável, né? puta escola daquela, recebi o mundo a todo... Isso pandemia, e você né, fala, fechou? É, não, foi por causa da pandemia, realmente. É. E, e, e aconteceu muito isso, né, cara? Essa saída, o êxodo, que eles chamam, né? O pessoal foi embora, cara. Eu, não eu acho que nem tem saber. situações que a gente tem que usar o home office muito a favor. Eu tenho um projeto mundial, igual eu já falei, eu já trabalhei com um projeto onde o teste era no Brasil, gestão de projeto era nos Estados Unidos e desenvolvimento era na Índia. Cara, não é, é necessário... Só que assim, a interação humana, igual... Não era eu sozinho fazendo teste, falando com um indiano sozinho. Tinha o meu amigo do lado, o meu camarada. Então é importante isso, porque senão a gente vai começar a virar pessoas muito frias nesse ponto, né? A gente não vai ter mais a interação social. Apesar da, do home office dar essa sensação, é diferente, né? Aí eu concordo que não tem uma resposta, galera. Ah, você, é, é. você é full home office ou full? Lá, ou meio a meio? Não sei, cara. Talvez... Um dia para mim ir lá é bom, talvez é dois, talvez. Igual o Adriano, cara, eu não vejo problema em não estar lá e a equipe entende o Adriano por não ir lá e tá tudo bem. Então, assim, acho que não tem uma resposta, né? Mas eu acho que é importante. Eu também sim, acho que a, não tem, não, viu, cara? Não, é é, não vai ter uma regra, não, né? Mesmo que não seja no dia a dia do trabalho, você possa depois sair. Gente, sei que a gente não trabalha juntos, mas vamos hoje se encontrar no barzinho tal e bater um papo, tomar uma. Tipo, tem que ter alguma interação com as pessoas. Do Isso seu meio tem de que ter mesmo. Pessoalmente, que, que seja a festa de fim de ano, vou brincar, vai, o extremismo, pelo menos uma vez por ano, vai lá e. Mas tem que ter, cara, porque é, é, é somos seres acho humanos. acho que a gente só chegou máquinas, onde né? chegou, né, o seu por causa da interação, né? Tem que ter, Estar junto, né? É... Você olhar no Mas... olho, né? Poder, igual o André falou, dar aperto de mão, tomar um café, olhar no olho da pessoa. Não é igual quando Exatamente. você tá online, né? Sim. É. É, é, é eu e acho a energia, que né, cara? A energia é outra, né, meu? Quando você tá presencial ali, é totalmente diferente você ficar com uma tela de computador, não tem como comparar. aí, cara. Bom, pessoal, chegamos aqui no final de mais um episódio aí do Treze Padas aí com o André, com o Elcio. Hoje o assunto aí foi pandemia, né? Falamos bastante de pandemia, experiência aí até com cerveja saiu na conversa aí, né? As nossas experiências aí de, de trabalhar em casa, como é que foi e como está sendo, né? queria agradecer aí, André, Elcio, se quiserem Bom, dar uma palavrinha aí para galera. André? Bom, é... Pô, galera... Obrigado mais uma vez, né? foi bem legal a gente poder trocar essa experiência, né, a gente, antes do, do episódio a gente comentou, né, ter mais ou menos a visão aí de cada um como é que foi. Se, é, pedir pra galera aí, quem estiver assistindo ou estiver vendo no YouTube, quiser comentar, se você tem, como é que foi a tua experiência durante a pandemia, é legal, legal. você falar também, deixa aí nos comentários, de repente alguma, alguma história que te marcou durante a pandemia, é legal compartilhar pra gente poder ficar sabendo também. Oi então aí galera, comenta aí, igual o André falou, e gostou do vídeo aí, curte aí, e quem quiser ainda continuar sempre sabendo o que tá rolando aqui no Trezevapada aí, inscreve ali, põe o sininho, eu, eu, eu fiz isso com o meu perfil, é um lá, é legal que toda vez que sai o vídeo, já aparece lá, então quem quiser tá sempre ligado nos nossos legal. vídeos aí, se inscreve aí galera, boa noite aí Muito pra obrigado. todos, é isso aí.